We'll <laughs> Fala, galera! Eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal! Hoje eu queria conversar um pouco com vocês. Eu queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça um curso de violão para iniciantes. Porque eu tenho visto que é, a galera tem essa demanda, mas eu queria que vocês falassem. Comentem aí pra mim se vocês acham que seria bacana fazer esse, esse curso de violão para iniciante, desde o começo, de como afinar o violão, é, as escalas, como fazer, montar os acordes, os dedilhados aqui, a mão direita, a prática para estar tá trocando os acordes com o metrônomo. Comenta aqui embaixo o que, que vocês acham disso. O segundo assunto é o seguinte, ontem saiu o resultado de um edital que eu tinha me inscrevido, de divulgação de videoclipe, é o edital daqui de Vitória, e me inscrevi para estar tá divulgando o um videoclipe que é esse, do começo, que eu comecei o vídeo agora, e se vocês não viram vou deixar o card aqui para vocês olharem e não fui aprovado nesse edital fiquei triste fiquei chateado mas comecei a pensar em todo o processo de gravação desse clipe dessa música essa música eu compus na quarentena logo quando começou eu comecei a compor ela e depois que eu terminei eu resolvi fazer um vídeo para estar tá divulgando para estar tá divulgando a música e aí fiz todo o trabalho depois me inscrevi no edital só que não fui contemplado com esse edital infelizmente eu queria que vocês comentassem lá no vídeo o que vocês acham que eu poderia estar melhorando nesse clipe pra mim tá fazendo para a próxima música que eu tô com uma música gravando aqui produzindo também na quarentena e queria que vocês comentassem o que vocês acham que eu posso estar fazendo para melhorar os vídeos para as próximas músicas isso seria de grande importância para mim e também ter a colaboração de vocês no trabalho não só ficar postando mas que vocês também colaborem com o trabalho então hoje o vídeo é sobre isso é, vamos fazer o nosso trabalho, vamos acreditar, se a gente acredita no que a gente está fazendo, vamos embora, as portas vão se fechar, mas a gente pula a janela e a gente corre atrás. Vamos fazer eu conto com vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha e vamos embora. Bora estudar.